Todo mundo que trabalha com saúde, de alguma maneira, é, enfrenta, eventualmente, algum tipo de dificuldade na, no lidar com o paciente, por conta de questões que não são da especialidade, né, que são da pessoa. São coisas que os pacientes vão causando no profissional. Alguns incômodos, algumas preocupações, alguns medos, alguns sustos. São situações que é muito difícil a gente parar para pensar, para imaginar ou para tentar entender. A proposta é servir de apoio para o profissional de saúde lidar melhor com o paciente dele. O desconhecido é complicado, né? Que que eu, como eu vou agir? O que, que eu vou falar se eu não souber quem é ele? O programa tem essa ideia de apoiar os profissionais, de ser é, uma fonte para eles poderem fazer melhor ainda o que eles fazem. E você fica angustiada, sofre com aquilo, né? O paciente simplificado é dividido em vários encontros e várias etapas. Nesses encontros, os profissionais trazem casos reais do dia a dia deles, né? do consultório ou do hospital, porque trata-se de uma relação de um profissional com um paciente. Né? Então são sentimentos que costumam ser despertados nos dois. Conforme ele foi desenhando o que ele gostaria de colocar, a gente foi falando dessa possibilidade do palhaço entrar como um facilitador da conversa. A primeira vez que eu vi o trabalho da Consuelo, eu tive certeza de que era importante que ela fizesse parte do paciente simplificado. O palhaço, ele tem uma função arquetípica mesmo, né? que tá dentro dessa, dessa ideia de resgatar a sua humanidade, de lembrar qual o seu papel no mundo, de fazer você entrar em contato com consigo mesmo. É uma forma de comunicação muito intuitivo muito surpreendente é, muito direta e muito revelador esse olhar ampliado, essa presença tão inteira faz com que o palhaço consiga tirar de uma situação, ou trazer para uma situação, revelar aquilo que não está revelado. Eu amo a Consuelo <risos> e ela revela aquilo que não é dito ela tem esse dom e consegue Desbloquear a gente, porque a gente vem cheio de barreiras, vem às vezes com preconceito, com receio. Ela vem com uma função muito específica de facilitar a relação do psicanalista com o aluno, que facilita a comunicação. Né? E é uma comunicação que não é fácil de fazer porque a gente está falando de coisas que incomodam, coisas que são difíceis. Ela faz com que todo mundo se sinta mais livre, ela permite você colocar a sua emoção. Então, coisas que não seriam ditas normalmente, é como se o palhaço fosse um símbolo de que ali é permitido. Numa palhaçada, ela transforma de maneira leve, divertida, aquilo que era tenso em algo que pode ser falado, pode ser nomeado, pode ser discutido, pode ser conhecido, mas a palhaça torna tudo isso divertido. É a quebra do padrão, a quebra daquilo que é esperado. No seminário, ela quebra o gelo, ela introduz as pessoas, ela faz brincadeiras, ela é, desconstrói as tensões. Faz bem para os pacientes, para os profissionais. Eles ajudam o profissional a entender os sentimentos. E é difícil você parar e pensar em olhar para si, né? E é importante, porque isso vai refletir no cuidado. Você é o que, cuidando de quem? Se a relação é melhor, as pessoas tendem a sair mais confiantes dela, né? E antes do paciente simplificado, as relações, elas tendiam a fazer com que as pessoas saíssem mais cabisbaixas, mais afetadas pelos embates, pelos conflitos, que a gente vai vendo que eles não são exatamente necessários, né? Então eu gosto de imaginar que a gente tem, depois disso, pessoas que têm um dia a dia mais inteiro, mais feliz. A partir do momento que um paciente entrar no meu consultório, eu acredito que eu vou passar a vê-lo de uma outra maneira. Esse é um ganho pessoal ganha toda a equipe, mas é uma, é uma riqueza sua. O profissional não só vê os pacientes de uma maneira diferente, mas ele vê os colegas de uma maneira diferente também.